Quando ficamos sabendo que um projeto de mineração a céu aberto está ameaçando destruir o ambiente preservado do Pampa Gaúcho, em especial a bacia do rio Camacuã, e interferir de forma negativa na cultura dos moradores, decidimos ir até o local para ver de perto a situação. No Brasil, o bioma Pampa é encontrado apenas em uma parte do estado do Rio Grande do Sul, onde ocupa uma área de mais de 176 quilômetros quadrados. As belas paisagens naturais são variadas e hospedam uma grande biodiversidade. O Pampa se caracteriza pelo predomínio dos campos nativos, mas conta com a presença de matas de encostas, ciliares e de pau-ferro, além de formações arbustivas, butiazais, banhados e afloramentos rochosos. Somos integrantes de uma organização não governamental que atua desde 1971 através de trabalho 100% voluntário. Todos os recursos para cobrir os custos desta viagem também foram fornecidos pelos próprios participantes da expedição. Chegando em uma propriedade próxima de Palmas, encontramos uma turma de estudantes da Universidade Federal de Pelotas, acompanhados pelo professor Alten Filho. Aproveitamos a carona e fomos conhecer uma parte do rio Camacuã. Alguns preferiram fazer o trajeto a pé. O sentimento, ao chegar em um lugar totalmente preservado, é algo indescritível e muito animador. O frescor do ambiente é indício inquestionável da pureza do ar. E o silêncio, acompanhado do som leve do vento e da sinfonia natural da fauna local, só é quebrado pela alegria dos jovens que se deliciam nas águas limpas do rio Camacuã. É maravilhoso, pena né, que querem tentar destruir, mas não, não vamos deixar, com certeza. Esse é um dos poucos rios ainda completamente Sim, preservados. Cristalina, é nossa, é, um né? é um paraíso, não dá para deixar destruir esse paraíso. Durante o intervalo para o almoço, o presidente da Agapan, professor Francisco Milanês, conversou com os estudantes e os integrantes da nossa expedição. Uma atividade de mineração que vai encher os bolsos dos piratas canadenses dos piratas paulistas, em detrimento de envenenar a água de um dos rios mais limpos do estado. Nossos grandes rios estão todos envenenados. E esse é um dos rios mais preservados até pela própria atividade pecuária. Uma breve conversa com as irmãs Márcia e Vera Colares, que nos apresentaram os locais que visitamos nesta viagem, foi bastante esclarecedora sobre o que pensam os moradores da região. Nós já temos aqui um modelo de desenvolvimento sustentável. Já, antes disso ser um, um termo usual, digamos assim, nossos avós já desenvolviam aqui dessa forma. Né? Já praticavam uh, a pecuária extensiva, né? basicamente o que a gente desenvolve aqui, e de forma não invasiva, sempre respeitando o meio ambiente, em equilíbrio. Mas mesmo assim subsistiram até hoje né? as famílias, sempre sustentando de forma... É, na verdade, eu diria que, que, as, que as pessoas daqui dessa região, elas têm um, um saber primitivo, digamos assim, que eu acho que é mais ou menos o que tem os índios também, né? Elas, têm um, elas sabem como agir em relação à natureza, eles sabem o período que, que os animais estão procriando, elas sabem o período que, que o peixe está subindo, elas sabem... Então, assim, elas têm todo um conhecimento, que não é um conhecimento que se aprende em escola, é um conhecimento empírico de convivência de anos e anos e anos nesse lugar, né? A gente tem um, hum. é, uma integração com a, com a natureza desse lugar, né? O fato da notícia dessa empresa vir, querer vir se instalar aqui, estar ajeitando esse projeto para instalação, já mudou a vida de vocês aqui? Totalmente, né? Desde o momento que a gente tomou conhecimento disso, é, nós já começamos a agir no mesmo dia, né? E começamos assim, a reunir a população, fazer baixo assinado, fazer encontros, palestras, visitar os municípios, porque para nós é uma questão de vida ou morte, como a gente sempre diz. Ou a gente consegue evitar, ou vai terminar com tudo, a vida animal, vida humana, porque a contaminação para o chumbo é altamente lesiva, né? Sabemos disso, né? É e, não, e não tem retorno, né? A Sim. questão ambiental. Assim. Claro, eles, eles falam em exploração por 20 anos e depois disso o passivo todo vai ficar, porque os rejeitos vão ficar Sim. acumulados no ambiente. Né? Isso considerando que de tudo que será explorado, 5% pode ser minério e 95% é rejeito, né? então eles vão levar se levarem, e, e todo o material que vai para o exterior, a própria empresa, na audiência pública aqui em Bagela, já comentou que a Europa precisa muito desses minérios, né e a gente sabe que o minério vai praticamente em estado bruto, direto para o porto de Rio Grande, para ser exportado para a China, quase todo, uma parte vai ser beneficiada, talvez em Minas, um pouquinho também, mas para fins de exportação, então assim, é, não é para o uso dos brasileiros, é uma se, mesmo que fosse, digamos assim, se a gente fosse é, achar que, que seria bom explorar, não seria para nós não seria dessa forma que seria bom explorar, porque essa riqueza, esse, esse minério estaria indo embora igual, né? Então é. o Brasil estaria, mesmo que tivesse alguma vantagem, não seria para o Brasil, porque esse minério vai embora e tributariamente falando, as exportações são praticamente asentas de tudo quanto é tributos há benefício de toda espécie, o ICMS é dispensado pela lei Candir, o, o, o piso COFINS, tudo é dispensado porque são, são, são minérios que são exportados, então o Estado não fica com nada, né a não ser com os prejuízos, né? Além de, de todo assim, o, o trabalho assim digamos que a gente tem de lutar contra isso, porque nós lutamos com afinco porque realmente ou nós vencemos ou nós morremos. É assim que a gente pensa. Além, ainda tem a pressão psicológica, digamos assim, que às vezes eu penso, nossa, né? isso não pode acontecer mesmo. É, a gente pensa nos filhos, nas na todas as gerações que estão aí. É, hum. Não, não pretendemos deixar de forma alguma isso, não, isso acontecer, não. nós vamos lutar muito, é, Marcia, não, não. até até vencer nossa Não existe possibilidade, a ontem ele estava conversando ainda com os meninos, estava conversando, não existe possibilidade da realocação, como é que tu vai pegar as pessoas que vivem aqui, né? vocês estão conhecendo esse lugar que estão vendo essa natureza, como é que tu vai pegar essas pessoas aqui, destruir isso aqui e vamos realocar, colocar dentro de um apartamento na cidade? Então existe uma integração profunda entre essas pessoas, por isso que a gente luta junto e por isso que a gente tem essa união, né? então como é que nós vamos ser realocados, digamos assim? Pega essas pessoas e coloca num apartamento, vai matar essas pessoas, porque quando as pessoas daqui de Palmas têm que ir para a cidade, às vezes por doença, elas praticamente, há muitos morrem. Não passa, às vezes, não dura um mês, quando são vezes, os filhos levam os pais, eles morrem, porque não existe para nós essa possibilidade. Né? Após conhecermos o rio Camacã, fomos até um local batizado como Galpão de Pedra, uma formação rochosa milenar que caracteriza essa parte especial do Bioma Pampa. Lá em cima, o recado que fomos dar estava impresso na faixa. Dali, subimos mais um pouco para ter uma visão mais ampla da região. O grau de dificuldade para subir as rochas fez com que parte do grupo aguardasse. Nós estamos aqui em Palmas e viemos apresentar para vocês esse paraíso dentro do Pampa Gaúcho, que um empreendimento de uma mineradora brasileira e canadense está querendo se instalar e destruir esse local logo aqui atrás dessas pedras aqui é poucos quilômetros daqui que pretende se instalar ela, essa mineradora fisicamente, no caso, né? Às margens do rio Camacuã. E a gente tá, a nossa comunidade aqui nas Palmas, ó, juntamente com a comunidade dos 28 municípios da bacia do rio Camacuã, a gente vem lutando com todas as nossas forças para é, é, impedir que esse é, empreendimento se estabeleça aqui, né? Porque vai causar graves danos essa região, que é uma região de rara beleza, eu diria, né? e que a gente tem muito amor por esse lugar. Nossas famílias vivem aqui há quase 300 anos, né, nossos antepassados, e a gente pretende deixar esse lugar assim como a gente recebeu para os nossos descendentes. É importante que a sociedade se dê conta da gravidade dessa situação e apoie a luta incondicional desses, desses ativistas. Nossa, maravilhoso! Nem esperava encontrar um rio assim. Em função dos rios que a gente já conhece aqui no sul, né? Que já estão uh, sem condições nenhumas. Esse aqui tá maravilhoso. E olha que o visual de todo isso aqui. Fantástico. Paraíso. Paraíso, essa é a palavra que eu. se une à luta da população da região em nome de um desenvolvimento que atenda aos interesses, qualificar as pessoas daqui, dar maior qualidade de vida, maior remuneração e não empregá-las em mineração, e atividades exóticas, por interesses externos à região. Quer dizer, a Gapã acredita tremendamente nessa região, em todo o potencial que o Bioma Pampa tem todo o futuro belíssimo de turismo, de agricultura orgânica, pecuária orgânica e milhões de outras possibilidades que são coerentes entre si e não mineração que contamina todas essas atividades e expulsa e afasta essa possibilidade dessa região e dessa população se desenvolver e ter um crescimento com qualidade de vida.